Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó O nosso conjunto verão com jardineira balonê, olha só que linda que é essa peça, gente, olha só Que linda que é essa peça, maravilhosa, veste maravilhosamente bem Não coloquei na minha Sofia hoje para modelar, porque ela não foi no pet shop, então não tá muito legal para modelar mas, é uma peça, eu fiz uma vestir ela ficou perfeita. É linda, linda, linda, linda. Vocês vão amar fazer essa peça aqui. Bora lá, então? Vamos lá comigo? Então, mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeos novos, você será notificado e nos acompanhe. Nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar você por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer o nosso conjunto jardineira verão. Bora lá, então? O que que você vai precisar? Lastec, tá? Vamos precisar de lastec. Elástico, tá bom? E os moldes, tá? Então, aqui eu tô usando malha, tá? Malha. E o um nosso a, oxfordine, tá bom? Então, vamos aos moldes. Esse aqui é a manguinha, duas vezes. Esse aqui é o nosso... para colocar no, no decote, né? Mas você pode estar tá usando ribana, eu tô usando o mesmo tecido, porque ela tem elasticidade, tá? Então, mas você pode usar ribana da cor, tá? Frente uma vez, tá? Então, aqui a nossa ribana é uma vez dobrado, Tá? Costa, uma vez dobrada. E o nosso, a nossa jardineira agora, tá? Então, aqui, frente, duas vezes. Cos, duas vezes dobrado, tá? Laço, uma vez dobrada, tá? Aqui, a filete do laço, uma vez. A, a alça, duas vezes. E aqui, a saia, né? A parte da saia. É, a saia é balonezinha, né? para ficar bem... Fofinha, bem bonitinha. Então, uma vez dobrado, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Vou começar aqui com a nossa camisa, né? Nossa parte de cima. É mais um uma peça que vai estar lá no na enquete do grupo do grupo online, tá? Nossa frente. vamos pregar os ombros aqui Ombro pregado a gente vai na overlock para dar acabamento aqui. Ficou assim. Vamos pegar as nossas manguinhas. Vamos passar uma costura nessa parte ondulada aqui, tá? Vamos passar a costura aqui pra gente franzir, tá bom? mim. Ficou assim. Agora vamos fazer a mesma coisa nessa outra manguinha aqui, tá? médias as duas, tá do mesmo tamanho aqui. Okay. Agora, aqui, vamos pregar aqui a nossa manguinha, tá? Então, vamos medir aqui. Pegamos o meio. E aqui na costura aqui do ombro, a gente coloca o meio, devem vem pregando a manguinha aqui certinho. Aí, ficou assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos medir aqui. O meio. E vamos colocar aqui na costura do ombro, tá? Nas... Na costura do ombro ali, bem no meio. E vamos vir pregando aqui. Assim agora vamos colocar pegar o nosso nosso tecido aqui que é para pro pescoço, nosso molde do pescoço, passar uma costura aqui. certinho aqui. e colocar aqui, ó, virar no avesso, né? Ó. E aqui do lado, costura, costura aqui, a gente vai pegar aqui ó. Aqui. Na... Então, ficou assim. Então, ficou assim, gente, ó. Agora, eu vou na overlock para dar limpeza aqui e no pescoço. E já volto pra gente dar continuidade. Se você não tiver overlock, você pode fazer a costura francesa, tá? Ou corta aqui a rebarba e faz uma zigue-zague, tá bom? Passamos a limpeza aqui e... No pescoço, vamos fazer a bainha aqui da nossa peça, tá? Da nossa cal. Vamos dobrar aqui desse lado fica tá melhor. Que a gente vai dobrando aqui e passando a costura, tá? uma coisa do outro lado Ficou assim Reserva Vamos pegar agora essa parte aqui Parte da jardineira Vamos pegar o laço Fazer um bainha aqui Nessa ponta A outra ponta aqui, aqui colocar uma bainha sobre a outra aqui e passar uma costura dos lados, tá? E aqui, a gente vai virar o nosso laço. Vou pegar o filete do laço... Dobrar uma vez pra dentro, outra vez no meio. Passar uma costura aqui. Agora, fazer um anel aqui, né? Com o filete de laço. nosso laço aqui dentro. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso... Nossas alças. Vou passar uma costura aqui. Virar o outro também. Virado, a gente vai prespontar aqui. feito as nossas alças vamos pegar parte da jardineira aqui a parte do peito aqui onde é aqui a gente vai colocar as alças tá Alça colocada, vamos juntar aqui as peças aqui do peito, tá deixar só embaixo pra gente virar quando para não pregar as alças junto. A gente juntou aqui as peças, deixa aqui do lado sem costurar, tá? É só aqui mesmo as peças. Agora, a gente vai presepontar, Tá? Pret pontado a gente vai colocar o elástico aqui, hein? daqui sempre deixando um, um dedo para baixo aqui, tá? Em reserva, também vamos pegar nosso cos, passar elástico aqui. O outro cos e juntar aqui em cima, tá? pegar aqui onde tá o elástico e juntar aqui você pode fazer com um elástico maior tá De verão sainha, o nome dessa peça é Conjuntinho Verão jardineira bolone tá com jardineira. Bolonê. Pegar essa parte aqui vamos passar elástico aqui, tá? Antes de tudo, eu vou na overlock pra dar uma limpeza aqui, tá? Dá uma limpeza aqui. Então, aqui damos uma limpeza, demos uma limpeza aqui embaixo e aqui em cima. Vamos pregar no nosso elástico, tá? Deixa, assim, um centímetro, tá? De folga aqui, pra depois a gente tá fazendo a bainha, Tá? vai dobrar aqui, ó. E aquele um centímetro não vai costurar em cima do elástico. A gente vai costurar naquele, naquela costura da overlock aqui, né? Naquele um centímetro que a gente deixou. Porque se a gente costurar no elástico, ele não vai, ele vai sumir essa, esse lugarinho que ele fez aqui. vai passar o nosso lastec já tem uma carretilha aqui com lastec você coloca o lastec na carretilha tá eu tenho vídeo aí ensinando, né tá aí no youtube só procurar aí você vai achar tá? Mas caso você não ache, você pega o lastec aqui e pega uma carretilha e só vai enchendo a carretilha com o lastec, tá? Sem puxar, não pode puxar o lastec, tá? A gente vai colocar o lastec. uma leve franzida, tá? Agora vamos pegar o nosso cos. Passei uma limpeza no overlock também no nosso cos. E vamos pregar a nossa sainha aqui no nosso cos, tá? Ó, vamos deixar os dois dedos, tá? E vamos vir pegando a nossa sainha. Linha, pronto. Agora vamos à montagem da peça. Primeira frente aqui. Vamos pegar aqui a nossa a nossa jardineira parte da frente. A gente vai pegar ela aqui, tá? de sobra na hora de passar o elástico, lembram? Então, é naquela parte que a gente vai pegar. Vamos para as costas. Vamos achar o um meio aqui das nossas costas. Agora, vamos pegar a nossa saia e vamos pregar aqui, tá? Também do lado do avesso, tá? Pra ficar embutido. Então, a gente vai pregar aqui, tá? Ok? Vamos lá. Aqui, colocamos a frente, colocamos aqui. O nosso, a nossa nossa alça, tudo certinho, bem no meio aqui. Agora, a gente tem que pegar essa saia aqui. A gente vai pegar essa saia assim, tá? Ó. Então, vamos pegar assim, pra ela virar pra cá, tá? Pra ficar embutido. Se a gente pregar assim, quando ela vai ficar parecendo a costura? E assim, daí ela fica sem aparecer a costura, tá bom? A gente vai virar assim. Vai virar aqui o cos. E vai vir pra espontando. Vamos pregar os lados. Colocar o nosso laço aqui. Então, ficou assim. Eu vou lá na overlock pra dar acabamento aqui dos lados aqui, e já volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada. Tá aqui pronta a nossa peça. Olha só. Nosso conjuntinho, verão, jardineira, bolonê, né? Olha só. gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora fazer roupinhas de verão, roupinhas fresquinhas aí. Dá pra ganhar um dinheiro bom no verão aí, gente. Sabendo fazer as peças bem fresquinhas aí, dá pra ganhar dinheiro. Não é só no inverno, não. Tá bom? Inverno, claro. É a época que mais vende, né? Porque todo e qualquer pessoa precisa de uma roupinha quente para aquecer. O pet mesmo, aqueles é que não são, que não gostam de roupa, né? Mesmo eles, precisam de uma roupinha para se aquecer. Mas, no verão, também dá para ganhar dinheiro. É só você caprichar aí nas peças, nos tecidos leves, tá? Que você consegue também fazer um bom dinheiro no verão. Tá bom, gente? A gente tem um curso especializado em moda verão, né? Então, se você quiser, tá aí nos, no link aqui a, abaixo do vídeo, aqui nos, na descrição do, do vídeo, tem aí os nossos cursos. E um desses cursos ali é só modelagem pet, só modelagem pet de verão, aliás. Um desses cursos é só modelagem de verão e vai te ajudar muito. São peitorais, vestidos, são só roupas especializadas para o verão. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Bora fazer aí muito sucesso, porque o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos, tchau, tchau. Até a próxima. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!